Nossa, eu buguei, meu Deus do céu. E sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa saga de Minecraft. Eu não sei porque eu estou gritando, mas eu estou animado, pois hoje vamos para o Nether. Isso mesmo. No episódio anterior nós fomos para o Nether, mas, pô, nem deu para Terminei o vídeo, porque o vídeo estava muito longo, mas... Esse vídeo nós vamos de fato para o Nether. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos da saga Minecraft E todos os vídeos aqui do canal Tá saindo vídeo novo toda quinta e domingo às 5 horas da tarde Inclusive esse vídeo tá saindo no próximo mês, né? Mas tá bom Hoje nós vamos para o Nether E eu tenho novidades para contar Não são construções Mas Eu vou entrar aqui para nenhum monstro matar eu Ah, mas tá... Ah, vamos lá Bom, no meu inventário Mano, eu tenho 64 peixes Você não tem noção do tanto de tempo que eu passei Coletando diamantes e pegando peixe Porque eu não tava dando peixe pro Godinho Godinho Godinho Isso, pega o peixe, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, o peixe Pega o peixe, pega o peixe Eu não sei porque. acabei de inventar uma nova canção Pega o peixe, pega o peixe, pega Aquilo é um coelho? Mano, aquele é um coelho, bro Eu preciso do coelho, velho Ei, Errei! Caramba, vai pra lá! Frango, preto de frango. Principalmente... Ó oh, tô... São é um coelho, velho. Olha... Não, não, não, não, não, não, Eu tenho cenoura? Não, não tenho cenoura, que ótimo. Mas tá bom, beleza. Depois eu te procuro. Tá, tá bom, você tá com raiva, então vai pra lá, quanto TPM. Então, galera, vamos mostrar as nossas atualizações. Não são construções, como eu já disse, são objetos. Onde nós vamos para o Nether. Eu fiquei coletando diamante, de diamante, que eu encontrei vários diamantes naquela savana lá. Aí, depois daquela savana, encontrei outra savana. Meu Deus do céu, quanta savana. Então, vamos lá. É, eu consegui fazer é, uma calça e um... Eu já tinha feito... Agora, o colete, é o chestplate, o colete, a calça e as botas. Eu não consegui fazer o, o, o chapéu, chapéu eu não consegui fazer o capacete porque eu não tinha de o suficiente. Mas eu, eu enfeitei alguns deles, tipo, esse daqui eu já tinha feito, que era o Blast Protection. É, na, na calça, como eu vou para o Nether, eu coloquei Furry Protection. E na bota eu coloquei protection. Então, como eu não tenho... Vamos ver o que que sai pra... Pra... O nosso arco. Vamos ver o que que sai pro arco. Que também eu vou precisar, né? Então, vamos lá. Eu tenho... Ah, eu só tenho 4 pontos de experiência. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu não vou fazer isso. Ficar só fazendo isso nesse episódio. Power, power, power. Eu preciso power. Eu vou colocar power... Vamos lá, coloquei esse power Deixa só power Eu gastei 3 pontos de experiência num um só power Mas tá bom, beleza Então vamos lá O que, que eu preciso mais de encantamentos Bom, só tem um de encantamento Então vamos ver o que é que sai pra Deixa eu ver aqui pra Ah, o nosso capacete Porque eu vou precisar do capacete E eu não quero ficar com capacete sem ser enfeitiçado Mas eu não sei, sem ter encantamento Mas eu não sei o que vai vir Protection, Protection e Fire Protection. Nossa, três pontos de experiência. Nossa. Eu preciso dois levels. Nossa, não, não, não, não, não. Nem a pau. Mas vamos para o Nether. Deixa eu só me equipar. Natuma lagartunga, lagatunga. Não sei nem o que eu tô falando. E já tá de noite, que ótimo. Na hora que eu ia sair, tá de noite. E bom, galera, o que, é que eu tô planejando pra esse episódio? Eu vou... Travou tudo. Eu vou ficar andando pelo Nether, fazendo... É... Vou fazer uma ponte sobre o Nether. Pra passar pra outra parte, onde eu vou fa... construir um portal. Então eu preciso de algumas coisas pro portal. Vamos lá. É... Eu quero saber onde é que tá o Martin. Ah, eu deixei ele perto do... do... Nossa, tô esquecendo o nome agora. O portal. Godinho. Protege a casa, tá bom, dos Creepers? Vamos lá. Vamos, vamos. Ô, oh, oh, que isso? Que isso, a festa dos zumbis? Ah, galera, vocês já viram, né? Vamos lá. Martin, vem comigo. Ovelha, eu não preciso de você agora, mas depois eu vou precisar, talvez. Vem, vem, Martim. Ah, pra você que não viu, é eu dando nome ao Martim, vai lá, né? Eu sei... Quando eu construí o portal, fiz algumas coisas lá, fiz alguns encantamentos. Então, vamos lá. Eu preciso que a Mamacita nos dê sua benção para nós podermos ir para o Nether. Vamos. Martin, tá me seguindo? Vem, Martin. Vamos, Martin. Eita, tu sem capacete. Vamos lá. Gertrude. Oh, Gertrude, tu nos dessas ir para o Nether. Se, si, ela disse sim. Ela disse sim. Então, vamos. Vamos em frente. Obrigado, Gertrude. Vamos, vamos em frente. Eu preciso de mais... Martim, você vem comigo, vai. Eu não te trouxe... Ah, nossa, como é que ele vai vir comigo? Caramba, velho, eu não tenho correia. Ah, meu pai eterno. Como é que ele vai vir comigo, hein? Vem, Martim. Entra no portal, Martim. Martim, entra no portal, Martim. Martim, vem, Martim. Martim, entra no portal, Martim. Martim, entra. Ali, ó. Entra. Entra. Entra. Ah, meu pai do céu. Tá bom, galera. Eu já volto. Eu vou pegar a correia. Ah, meu pai do céu. Esse episódio vai ficar longo demais. Eu já volto. Pronto, galera, voltei, peguei a correia aqui, né? Então, vá, Martim. Vem. vem. Entra no portal, Martim. Martim, entra no... eu caio no buraco. Ah, meu pai eterno, vem. Martin, Martim, Martim. Martim. Martim da Silva. Vem. Ah, meu pai eterno. Vem, Martim. Entra no portal, Martim. Entra no portal... Vem, vem, vem, vem, entra, entra Caramba, Martim não me dá trabalho, Martim É pra tu entrar no portal, Martim Martim, vem Eu quero ver se se eu entrar, você vem junto E ele não veio E eu nem entrei, né, se bem, né? Vamos entrar, não. Ai, por favor, que ele venha comigo, pelo amor de Deus Senão eu vou ter que voltar de novo em casa Ah, meu pai eterno Deixa eu ver se tá gravando ela tá gravando. Enquanto eu tô entrando aqui no Nether, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, e ativa o sininho pra receber todos os vídeos que o canal segue nas redes sociais, tá aparecendo aí embaixo, eu tô... Não, sério. Eu... Ontem eu passei a noite tweetando lá no Twitter, se você não me segue no Twitter você não sabe o que, que eu tô falando. Tem nenhum bicho aqui... Mentira. Que não é o Martin? O Martin veio! Que bicho é aquele? Não, sério, que bicho é aquele? Não, Martim, vem Vem, Martim Martim, senta, Martim Eu esqueci de colocar a armadura Eu sou uma mula, mula, sua mula Coloca a armadura Coloca a armadura Ai, ai, o que, que tá me batendo? O que que tá me batendo? F ah, só pode ser sacanagem Isso pega fogo Morreu. Por que tem esqueleto no Nether? Pelo amor de Deus. Deixa eu colocar minha botinha. Eu já tô vendo que eu vou morrer nesse episódio. Pelo amor de Deus. Martim, toma cuidado, Martim. Pelo amor de Deus. Ah, não acertei. Que isso? Que isso? Mas o que que é isso, cara? Acertei. Mas ele nasceu mais outros. Que ótimo. Martinho, eu vou ter que deixar você levantar, porque eu tô com grandes medos. Aquilo é o quê? Ai, ai, eu vou cair aqui. Eu tenho certeza que eu vou cair aqui, mano. Onde é que eu nasci, meu irmão? Martinho! Onde é que tá você, Martinho? Martinho, não me dá susto, Martinho. Ai, que susto, Martinho! Negócio é esse? Estamos deixando... pelo amor de Deus. Que isso? Ah, eu descobri, galera. talvez vendo que eu não posso pegar esse ouro. Entendeu? Não posso pegar. Eu preciso decorar as cores... Que isso, meu consagrado? Ai! Por quê? Por quê? Não, por quê? Não! Martin, Martin, fica aqui, Martin. Ah, tá bom, você até que ajuda. Ah, não, gati, gati, gati, gati. Guest Não Ah, desgramado Não, não, não, não, não Ai Ai, não, não, não, não, não, não Mano, eu sou ruim de flecha, pelo amor de Deus Acertei, aleluia Ai, ai, ai, eu tô pegando fogo Ai, ai, come Come, come, come, come, come, come, come, come Ai, Martim, você precisa comer, Martin. Come, Martim. Ai! Sério, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Sou só eu que estou pegando fogo? Só eu. Martim, Martim, você não me dá susto, Martim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Martin, não me dá um susto. Vamos pra lá. Eu tenho certeza que vai ter esqueleto por lá, mas... Ah não! Esse bloco não! Ah não, só pra ser sacanagem. Eles querem morrer, é? Ai! Morre! Martim! Martim. Ai, eu acertei o Martim! Come, Martim! Come! Come, Martim! Pelo amor de Deus, come! Ai, eu vou morrer aqui! Eu vou morrer aqui! Não, pelo amor de Deus! Anda, Gabriel, anda! Para de ficar parado! Isso, para de ficar parado, que é ótimo! Eu preciso andar! Se eu não andar, eu não descubro coisas novas. Mas se eu andar, eu posso morrer. Que bicho era aquele ali? Ai, eu pensei que eu tava morrendo. Martim, toma cuidado, Martim. Pelo amor de Deus, toma cuidado. Vamos pra lá. Eu tô com grandes medos desses bichos me pegarem. Eu tô com medo daqueles bichos ali, ó. Estão vendo aquilo ali? Eu tô com medo daqueles bichos. Ah! Meu Deus do céu, velho. Corre, Gabriel, só corre, não, não vou ficar aqui. Ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Meu Deus do céu. Sai daqui. Eu joguei a bola de novo. Martin, cadê você, Martin? Martin, não me dá susto, Martin. Você quer me matar do susto? Pelo amor de Deus. Fica na sua, Martim. Pólvora. Pólvora é boa. Anda, anda, Gabriel. Vai, vai pra lá. Com medo, grandes medos. Olha que tá cheio de esqueleto, não sei que, velho. Ai eu errei. Sou raspando. Ah meu pai do céu, eu sou ruim de mira. Não acerta aqueles bichos não, quer deixar aqueles bichos em paz. Tá bom, vamos. Eu peguei sete. Sou, de... sou so, so, so, e. Sou, sou e? Que, que é isso? Que sou, sou so, e... Ai eu não coloquei o capacete, mano, eu sou muito burro. Pelo amor de Deus, cadê meu capacete? Aqui. Coloca o capacete ou tu morre. Vamos. Vamos, eu preciso fugir. Eu preciso... Pra onde é que eu vou, afinal? Eu posso pegar esse ouro? Eu posso? Tá bom, eu vou pegar. Deixa eu ver se eu tô com a picareta de diamante. Picareta, tá aqui a picareta. Tomara que ninguém me ataque, né? Ouro, ouro, ouro. Não. Eu preciso pegar esses blocos também. Porque vai servir pra me, tipo... Construir passagens. Eu vou por aqui. Tá. Vamos. Vai lá. Eu acho que eu vou construir o portal por aqui. Pra ver onde é que eu vou sair. Abre espaço. Vai, abre espaço. Isso. Boa. Eu trouxe isqueiro. Trouxe, ufa. Vamos, deixa... Eu, pre, eu preciso abrir mais. Meu Deus do céu. Tô com grandes meses onde é que eu vou sair? Ah, pra você que não sabe, cada bloco do Nether é... São oito blocos... Oi, oi. Meu Deus, eu tô falando direito hoje. Oito blocos lá no, no mundo mesmo. Deixa eu aumentar esse negócio aqui. Porque, pelo amor de Deus. Quase vendo nada. Absolutamente nada. Vamos lá, vamos construir o portal Martin. Fica aqui. Fica aqui. Você, você tem que ficar aqui. Não pode sair daqui. Tô gastando minha picareta. Mas eu preciso, né? Eu preciso. Talvez no próximo episódio eu traga um villager pra minha casa e ele venda feitiços, eu tô precisando desse villager. Vamos lá, eu preciso de... eu tenho aqui? Tenho. Vamos lá. Constrói o portal Vamos, vamos construindo. Pra ver onde é que nós vamos saindo. Nossa, até rimou. Oh, pelo amor de Deus, querido. Eu vou te chamar de Floresvaldo. Ô, oh, Floresvaldo, pelo amor de Deus, sai, xixi, daqui. Sai daqui, Floresvaldo. Eu não sei se esse tanto dá. Se não dá, eu, eu vou ficar bolado, hein? Eu vou ficar bolado. Não dá. Ah, meu pai eterno. Vou ter que fazer mais. Apaga, apaga, apaga, apaga, fogo. Ah, meu pai eterno. Que ótimo, liguei uma fogueira aqui. Eu vou ter que aumentar mais esse portatito. Pelo amor de Deus, Gabriel. Pra que tu foi fazer isso? Continua saindo fumaça. Eu tenho certeza que eu vou. Eu, algum dia eu vou me queimar nesse fogo. Agora coloca o bloquinho. Aleluia que apagou o fogo. Agora, liga o portatito. tito. Pronto, agora deixa eu colocar esses, esses bichinhos aqui. E você vai ficar aqui, Martim. Só quando eu descobrir o que é que tem nesse portal. Aí eu volto pra te buscar. Ai, não... Pelo amor de Deus, nasce em algum lugar, tipo... Sei lá, qualquer lugar, mas não, não... Não sei onde é que eu vou nascer. Ah, nasce em qualquer lugar, só que não nasce na minha casa. Vai, sai, sai do portal... Ah, meu pai do céu. Entra, entra, entra. Não, não, não, não, não, não, não, não. Entra no portal, entra no portal. Ai. O que me bateu, hein? Ah, não, você não. Me deixa em paz. Isso, aleluia. Consegui entrar no portal, aleluia. Glória a Deus. Só que agora eu vou ter que esperar ficar de dia lá no mundo. Então, tipo, meio que eu vou ter que matar, ah não, tu devia ter ficado lá meu Deus do céu, eu preciso de ponto de experiência pra que que tu foi ficar aqui, pelo amor de Deus vamos, vamos, volta, volta volta, volta, querido volta Bo não, não, quem é que tá me batendo quem é que tá me batendo tem zumbi aqui, no Nether eu vou morrer não, mentira que eu vou morrer por um zumbi morre morre morre Tá, tu precisa comer, Gabriel. Come. Come. Aumenta a vida. Não, não é pra quebrar o bloco, pelo amor de Deus. Martim. Come. Come, come, come, come. come. Agora levanta. Vamos, eu preciso matar alguns bichos. Oh, tá bolado, hein? Tu tá é bolado, hein? Não. Que susto, velho. Eu jurava que eu tinha batido no Martim Achei que carne podre Martin como carne podre Caramba, Martin, tu come de tudo, né? Tá, beleza Quer, ó, Pra onde é que eu preciso explorar mais? Pra onde é que eu vou? Eu tenho quantos blocos do Nether? 59, beleza Eu vou tentar construir aqui Martin. Martim, pelo amor de Deus Fica aqui Fica aqui Martim Eu não quero perder mais um bicho Se bem que eu não perdi nenhum bicho, né Eu tô com grandes medos Tá travando tudo, velho Ah, eu tô com medo de eu clicar no shift Eu cair lá embaixo Que isso? Pereira mo? Pe que Pereira, Gabriel? O Floresvaldo morreu Pelo amor de Deus, Floresvaldo Co Coitado E agora? Pra onde é que eu tô indo? Pra absolutamente lugar nenhum. Ah, meu pai eterno. Não, não, não, não, não. Não, não, não deixa ele me ver. Não deixa ele me ver. Ai, eu errei. Não, Martin, senta, Martin. Martin, senta, Martin. Não, mano, ele vai me derrubar. Não Ai, passou raspando essa. Martin, não, Martin, Martin, Martin, tu que me, me matar, Martin? Não, sai daqui. Sai daqui. Ai, meu Deus do céu. Morreu. Aleluia. Martim. Pô, Martim, você quer me matar do susto, Martim? Martim, fica quieto, Martim. Pelo amor de Deus, Martim. Martim, você tá me dando nos nervos, Martim. Martim. Que isso, velho? Eu jurava que eu... Primeiro, se eu cair lá embaixo, eu morro. Eu morro. Eu, eu, eu, eu vou ser muito beste em cair, mas... Ah, buf. Ai, isso doeu. Doeu e muito. Agora como é que eu vou fazer pra subir? Pelo amor de Deus. Vamos. Olha ali, tanto de ouro, caramba. Vocês estão ricos, hein? Então, de parabéns. Vai. Não, não fica... Pelo amor de Deus, Martinho. Martim, isso mesmo, Martim tá lá em cima Martim, fica aí, Martim Martim, pelo amor de Deus, não sai daí, Martim Esse episódio já tá muito longo, Martim Pelo amor de Deus Por tô... que culpa do Martim esse episódio já tá muito longo? Pelo amor de Deus Eu Tô botando culpa nos meus bichos, coitados Tá perto? Ah, não Não Supostamente não Ai, mentira Mentira, mano, mano. Mais uma porra. Não, não, não, não, não, vou morrer. Ai. Não, não, não, não, não, não, não, não, vou morrer, vou morrer. Sai, sai daqui. Ai, pelo amor de Deus, eu desviei da minha. Não, ferrou. Morri. Ah, não. Não. Por quê? Por quê? Por quê? Meus blocos estavam todos lá. Mentira que eu fiz isso. Mentira. Ah, não. Não. Não. Não, não, não! Mentira. Só pode ser sacanagem. Martim, fica aí! Não, mentira, velho. Só pode ser brincadeira, tá de noite. Não, não, não, não, não, não, não, não Ah, meu pai eterno Não Pra que tu foi fazer isso? Mula Ai, meu pai eterno Pelo amor de Deus, esse episódio já tá muito longo Ah, meu pai do céu Corre, Gabriel Corre Corre Godinho Desculpa, Godinho Desculpa Eu tenho certeza que vai ter monstro aqui até agora nenhum. Tomara que não tem esqueleto ali. Só corre pro portal, Gabriel. Só corre. Não. Meu pai é terra. Só corre. Corre. Só corre, Gabriel. Só corre. Só faz isso. Só corre. Ai, pelo amor de Deus, Deus. Que... Nossa, pelo amor de Deus, Deus. Pelo amor de Deus. Que meus itens ainda estejam lá. Que meus itens ainda estejam lá. Eu não quero perder. Eu fiz tudo isso pra nada. Ah, não, sério, eu tô com muita raiva Vocês estão vendo esse episódio? Mas na minha mente Eu estou com tanta raiva, velho Por quê? Por quê, Gabriel? Por quê? Sai, sai, não Vai, vai atrás do Martim Cadê o Martim? Martim, Martim, onde estás tu? Como eu odeio o Guest Como eu odeio o Guest Olha ali onde é que tem um Olha ali. Ai, ah, meu pai do céu. vou morrer de novo. Mano, dois. Sem sacanagem. Dois. Como é que eu vou me Ai, ai, ai, ai. Caramba, eu tô pegando fogo. Eu vou morrer. Eu tô pegando fogo. Eu estou pegando fogo. Que isso? Quando ele tava aqui, pelo amor de Deus. Não. Você não tem noção, velho. Mano. Pelo amor de Deus Como vai dar trabalho editar esse episódio Olha, não complica minha vida não Não complica não Você não complica não Não ah. Não complica minha vida, querido Não complica não Por favor, não complica Você só fica complicando minha vida Não complica, querido Ah, pega fogo Pega fogo Pega fogo Não, eu vou morrer o esqueleto velho, Não Tchau! Ai, não! Caramba, velho! Eu vou morrer por um esqueleto! Não, nem é pau, Juvenal! O episódio tá muito longo! Então, galera, eu vou deixando esse episódio por aqui. No próximo episódio, eu vou voltar, já vou estar em casa. Porque eu vou re recuperar meus vídeos. Meus vídeos, isso mesmo, meus vídeos. Eu vou recuperar tudo e. Sério. Pelo amor de Deus. Então, galera, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscreva no canal e ah, até o próximo vídeo. Valeu!